Essa é uma chamada, galera, pra gente ir pra rua em prol da democracia. Viva a cultura, viva o povo, viva o Brasil! Alguém acha que a nossa mídia, por um acaso, é imparcial? NÃO! Alguém acha que, por um acaso, o nosso judiciário é justo? NÃO! E vocês acham que tem gente querendo vir pra rua defender a nossa democracia? SIM! Vem pra rua! Não podemos deixar vigorar de uma mentalidade fascista que semeia na sociedade a intolerância, a homofobia, o racismo e o machismo, e resulta em atos de violência contra as pessoas apenas pelo que elas são. O ódio não vai acabar com a nossa alegria. O golpe não vai destruir a democracia. Vamos todos para a rua cantar nossa poesia, liberdade ainda que tardia. Hoje é um momento de, de repensar a pátria e temos que preservar nossos direitos democráticos e, por isso, Vamos para praça amanhã cantar com vocês em prol da democracia. Americano está querendo Pantanal Americano tá querendo o Amazonas Está querendo o Amazonas e nossa água mineral Americano tá querendo o Pantanal Americano tá querendo tá o tá tá Pantanal Americano está querendo o tá Amazonas Querendo o e uma beirada do Bressal que eu dou. Não dá para levar na mão grande. Então, como dizia minha avó, pode tirar um cavalinho da chuva. Né? Sonhos não envelhecem. Vamos pra rua. O Brasil precisa de você. Eu quero verde, o amarelo, o azul, cor de rosa. Eu quero roxo. Eu quero preto. Eu quero branco. Eu quero todas as cores. Eu quero todo mundo na rua hoje. As gay, as bi, as trans e as sapatão. Tão tudo defender nossa democracia. Vamos! Não vai ter golpe! Não vai ter golpe não, irmão. Não vai ter golpe. Eu convido a todos vocês para lutar pela democracia. Então não se deixe enganar. Portanto, abram seus olhos.